Manuel Ponce. Cubeiro. Cubeiro ou Moraes? Não, Moraes era meu pai. Manoel Minha Ponte. mãe era Ávila. Ávila. Ô tio, o senhor trabalhou em fábrica o tempo todo, né? Sim. As primeiras fábricas que o senhor trabalhou ainda não tinha esteira não, né? Primeira? Não, esteira foi bem depois, era a carreta. O que, que, que, que, que é carreta? Na mão. A carreta tem seis tábuas. É uma prateleira. Com quatro rodinhas. Aí tinha... A, a, cada prateleira cabia. Eu tô estou bem lembrado, não. Faz muito tempo isso aí, né? Mas é quatro ou cinco par, cada carreta. Ca, cada tábua da carreta. 30 diz, cinco, 30. É trinta par. Ou seja, cinco, trinta. Cada carreta era trinta par de carçados. Que, que era, ia, ia, ia de um lugar para o outro, outro. Um fazia o serviço dele, o outro fazia o outro. Ia tocando até chegar no fim. Era tudo na mão. Tudo na mão. Tudo na tudo mão. Na Depois parte. passou. Era pra pintar o sapato. Era Pincel, eu era bom nisso, ó, oh. pincel. Trabalhou muito nessa área de pincel? Que... Sabe o que fazia naquele tempo, Ronaldo? Coisa interessante. Pouca gente sabe disso. A mesa, uma mesa quadrada, uma mesa quadrada, normal. O crepideiro da fábrica, o serralheiro lá que fazia as caixas para embarcar sapato, caixa de, caixa de madeira naquele tempo, o sapatinho ia embora. Ele pegava, furava, arriscava, centralizava a mesa, tava o panchão de cima, em dois lugares. Fazia assim, um aberto certinho, certinho, outro aqui. Pegava o pinico, pinico, escuta bem o que eu estou falando, assim. pinico. Passava, passava o pinico, encerrava a asa do milico, ele ficava, ele ficava igual a uma cuia. E, e, aquela mesa, já, o buraco já era para aquele bebida. Chegava lá e fazia assim. Ó. O Peligrante é um revirão, O okay. revirão não passava para baixo. Aquele revirão... O lá, Aberada, assim, aí em cima. Assim. Aí, é. ali, ó punha tinta preta, punha tinta branca, punha uma tinta de uma cor aqui, na, na, outra, na, na mesma mesa, no, no outro que punha outra. E aí trabalhava duas pessoas, duas pessoas de cada lado da, da mesa. Aí, a a, a carreta rodava lá, eu rodava lá atrás. Então eu trabalhava, eu e a Nair, uma colega minha. Nós trabalhamos quase uns 20 anos juntos. Ela também fazia o mesmo serviço na época. Eu trabalhava aqui e de lá mais dois, usando o mesmo pinico e a mesma tinta. Vinha uma remessa de sapato diferente, tirava aquele pinico, colocava outro com outra tinta. Ô, tchê, Só tem... de tarde que lavava tudo. Não tinha revólver, não tinha cabina de pintura. Do... Não, não tinha as fábricas. Usava... Tinha esteira. tio, te... usava não, máscara? Era bom, era usava caída. máscara? Não, naquele tempo não tinha isso aí, não. Naquela época não, não tinha máscara, não. Nem falava nisso. Não tinha nada. O protetor de ouvido? As máquinas, as máquinas, tinha o saco. Na saída do, do, do aspirador dela, a poeira tudo de, que saía do calçado, da sola, tudo, caía dentro daquele saco, do aspirador, jogava para dentro do saco. E, e no fim do dia, ou no fim mais ou menos, dependendo do tipo de serviço, a vida daquele pozinho era pouco. No fim da semana ou no fim do dia, ele fazia limpeza no saco. Desamarrava ele daquele, da boca que tinha ali na máquina. Ele desamarrava ele, ia lá fora e jogava no um latão de lixo aquele pó. Aquele pó. Eu chegava lá, dava uma, punha, punha, punha um pouquinho de água nele, a ele e colocava de novo na máquina. Quando você liga a máquina, o saco faz assim, ó. Ele abre. abre. O tia, e, e, e, e a esteira? Esteira? Esteira é. era tudo na mão. Você é. fazia o seus determinados serviço, da de onde você estava, na máquina que você estava. Depois já teve gabina, mas antes de gabina era tudo na mão. Você é. fazia o serviço que você tinha que ser feito. Ô Geraldo, bom, aí Ronaldo, aí o é que acontece? Você pegava pega a, a, a carretinha e fazia assim, ó. Empurra, a, a, a, a, o carrinho vinha em cima da esteira, mas não era elétrica, era manual o carrinho. Aí você pegava e passava para o companheiro da frente, que fazia o próximo serviço. Depois... O sapato passa na mão de muita gente para ele entrar na caixa de sapato para ir lá para o despacho. Ô Despa tio, mas depois veio a, a esteira. A esteira. É o que eu te falei, já é a esteira. É. A, a, a carreta foi lá bem lá para trás, né? Foi é. outro, outro tempo, para trás, mais atrasado, ainda. Era tudo bem atrasado. É, é, é, punha punha taxinha. Picoteia a pregar o sapato por baixo, assim, punha até na boca, assim, ia fazendo assim, ó. Taxinha. Muita, muita muita isso é gente fazia isso. E não há é muito tempo, que não. Era não. Saúde, era é bom a doença, aquela coisa, tudo por causa de ferrugem, da taxa. O chumbo? É, prego, taxinha. É. Ô, é. é, tio. A fábrica, era, era, ela, ela era. Então, cada setor, dentro de uma fábrica, você já entrou em fábrica? Você deve já. Ter. Uma fábrica de calçado, cada região lá dentro é um setor diferente onde o sapato passa. Você entendeu? Tem a parte do acabamento, tem a parte do começo da fabricação do sapato. O corte está tá sem forma, começa nessa parte, o corte está sem forma, com as de corte assim, ó, já chega no lugar, já coloca, o cara vai pegando um por um, coloca na forma, pá, pá, pá. Hoje em dia tem a máquina, né? É. Coloca na máquina, tchá, tchá, tchá, tchá. Ela, ela já monta metade, aí lá na frente tem outra máquina de fechalado lado, lado. Faz assim ó, aí só, já, já, já, já, já vai para frente, só pra já, dentro da forma, esticadinha, arrumadinha. Aí já começa o pessoal da arranhação, começa a arranhar o fundo, arranhar com a de aço. Depois da frente já vem a colagem, cola, cola brava. Depois na frente vem o pessoal da sola, a sola já tá em cola também, a sola. Ou de, ma... ou de baqueta, ou de couro bruto, a sola, ou borracha. Aí vem, esse coloca. Assim. Aí já na frente o outro vai tirar a rebarba da sola, depois chega na frisa, chega na lixa e vai ficando, vai acabando. O Sequência. Fi... É, o finalzinho lá é a pintura. Final, é pranchamento. Pranchamento? É, é... acabamento é antes. É. Acabamento da tentinha, o que eu estava agora há pouco, é? É. aquela parte minha era acabamento. Agora, pranchamento, já, quando entra o sapato, onde tem as escovas que brilham, que passa graxa, que dá brilho, que, que, que faz algum desenho no fundo, que tem umas máquinas, que você passa o sapato assim, ó, já está fora da forma, né? É. Passa, faz aquele desenho no fundo, assim, ó, bonito aquele desenho. Tinha muitos tipos de desenho. Cada faquinha era um desenho, dependia do pedido que a pessoa fazia. Às vezes eu queria um desenho, outro queria outro. Na ficha já estava, na ficha já constava. Você lia a ficha, você sabia o que era, então você ainda mudava. E a fábrica HB o senhor trabalhou quantos anos? Eu trabalhei no HB 26 anos e 6 meses registrado. Ali o senhor começou na época da esteira, chegando à esteira. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. É, não, não, eu comecei, quando eu comecei a trabalhar na HB, não tinha, era carreta ainda. Era aí, carreta. Eu comecei a sair do, do turnê com ilha, lá da voluntária da Franca, que fazia botina, e fui tipo, para o HB, me levaram para o HB para ganhar, só eu ordenaram quase dobrado. Naquele tempo eles tiravam um empregado, uma fábrica, um gerente, uma fábrica, conhecer determinada pessoa em determinado serviço que estava tá precisando dele, o patrão dava ele, o que da esquina lá esperando o cara. O cara falou, oh, você está ganhando aí, eu estou ganhando também, vou para lá, que você vai ganhar também. Tá? É. Tirado, né? A competição era grande, né? Sim. Ô tio, mas o, o Samelo e o HB foram as primeiras que fizeram. Eu fico de o Samelo a vida inteira. Hein? Eu fico com o Samelo a vida inteira. O tempo todo lá. É, trabalhou demais. Vocês combinaram de colocar a roupa igual? Ou vocês nem pensam? São primas? São. Primas. Mas como? Por que vocês são primas? Meu pai, né? Que é primo seu, né? É pra, o pai dele? É o meu pai. Balduino. É. É isso aí. O Timaré tá aqui fazendo sapato, é. contando as histórias no... do. A em Franca, o jeito que era feito o fabrico da, da, da primeira, quando eu começava a fazer sapato, era... e ele, tá, ele tá gravando tudo Ai. isso aí. Que eu fui falando para ele, foi gravando Vai. tudo. É da minha época. Passava tinta com pincel no sapato. Ai, eu gostei. Eu, eu lembro. Oh, muito, muito. Eu lembro porque. Lembro daquele. Bocassi? Ah, lembro. O Lázaro. É. Lázaro Cabeça. É, é o Lázaro. Da Consolação. Deus. Eu entrava muito na fábrica dele. É, eu lembro. Lembro. Lá na Consolação. É. Então, eu estava falando uma coisa interessante que muito pouca gente, nem você, não sabe. O nem você capaz não sabe. Porque você já é outra época, vai para cá. O, o, o, o, o cara que mexia com madeira na toda a fábrica, tinha uma só fazia caixote para mandar o sapato para fora ah, daqui, entendeu? É, é, é, é. E pegava uma mesa quadrada, bem. Pegava um é assim. pinico, um pinico, ah, não, tirava a asa ó, dele, não? Mas... É, é, não, não tem nada. É, é né? isso aí está gravado. É, para colocar tinta. um pinico, tirava aquela asa dele, ele ficava igual a uma cuia, de, igual o capacete. É. Aqui. Vai escutando, vai chegar lá. Aí o, o serralheiro, fazia os cachorros tudo, ele ia lá, riscava. Que furava. Aquela ferramenta, como é que chama? Que faz assim, ó. Compaço. Riscava, ah, encerrava, ficava no um buraco certo. E aí, o, coloca... o pinico não tem um revirão? O Ribeirão fazia assim, ó Aí, ali punha uma tinta e a cada mesa tinha Ô, dois pinicos, trabalhava ah, duas pessoas tá. de lá e Ué, de lá. Mas o pinico não estava usado, não, eu não era vi. é zero? É, zero. Então, é. Se fosse um pouquinho saber. <risos> Quem sabe é, dela, é Vê. Vê. É, você você ia saber? Pra colocar no pé e ninguém ia... Ninguém... É. Né? Trabalhava dois de um lado e dois do outro, do lado da mesa, passando tinta. E eu era eu bom demais pra passar tinta na mão, de pincel. Pincel, era bom Usava era tudo bom, a... e não fazeira. tinha básica, não tinha nada. É isso Sentindo... que eu falo com o meu marido. É. o seguinte: era tinta, era poeira... Não... Tu... proteção auricular, né? Não, não tinha para ouvir. Agora, tá... hoje tem as proteção. É e to... já nasce criança com câncer. Onde você já viu é. falar isso na sua vida, naquela época, né? É Agora... o que, que ocorre. É tudo tu essas drogas de drogas. Alimentação. Alimentação. Quem é? Tem Tinha cartonagem, que essa aí trabalhou na cartonagem, é. pussy, lá, essa é, ali lá embaixo, ela é, trabalhou lá. É. Lá na FAP, fui trabalhar. De... Mas, mas depois, não foi no começo da FAP que eu entrei lá, não. Quando eu entrei lá, fazia 90 pares, assim, com a Gabi. Com a Gabi. Tá. Mas, mas depois, aí, aí, aí, aí, o Hugo, o Sou Hugo levava saco de limão, assim, ó, saco de limão, China, maduro. Mas okay. eu vou ver ele ao faxineiro falou, quando terminar de varrer, não tem outro, você vai, vai, vai, vai espremendo esse limão aí dentro. Tinha uns galões assim de, de vidro. Tinha uns galões é. de vidro da boca dessa grossura, de vidro. Isso, é e punha tudo ali dentro, sabe para fazer. É Fazendo destrina. Destrina é uma cola que usa muito limão para colar caixa de sapato. para fazer é caixa de sapato. Destrina é chama. Limão, é eu lembro é até fazia? hoje. Não, não destrina. Ô, é oh, tio, de primeiro fazia essas colas, era de polvilho. Isso. É, polvilho. Também, não, a goma que eu falava, a goma, goma do, da não, mandioca. é que eu, eu fazia pra vocês, muito para índio. Não, não fazer é para é fazer índio. É pipa. Isso que eu estou falando é. para vocês, isso é um dos ingredientes, o limão, não é que vai mais coisa, lógico que vai é. mais coisa. É, para poder dar cola. É como se fosse mas, a, a base. Estrina, é Eles faziam tanto daquela cola e, mas, e deixavam no lugar guardado lá para usando. Porque o, o limão só tem uma época no ano depois não tem. Hoje não, tem hoje é Parece direto. Limão hoje, China, é, ele fruta fazia com limão é. China. Aquela época você não via um limão taiti, siciliano, isso não, não tinha, não isso tinha. Tempo, naquele tempo não tinha essas coisas. Era o China mesmo, no meio do parque. Era o China e eu, o galego. É o galego. É. minha é. também. A casquinha fininha, é. né? É bom Nossa, aquele. Nossa, que eu tava de limão pros outros. Nossa. Então, ó, debaixo da minha, dessa mesa que eu tô falando pra você, te, te, te colocou umas você tabas tá assim, ó. colocou umas tabas assim, ó. Tinha, tinha uma... Isso escuta é. essa, Isso velho. Espera aí, escuta não. essa aqui. Tinha umas tabas debaixo da minha mesa lá, né? E eu, eu, punha, eu, eu, punha, eu punha as coisas pessoal minhas e tudo, né? Aí eu levava, eu levava pipoca lá pra fábrica, eu arrebentava pipoca no, no, no, trabalhando. Eu fiz dois leite dentro Vai da fábrica faz trabalhando, trabalhando do não, gerente. Não, não. O gerente lá de cima do palangue dele, o João Pimenta, era amigo de pescaria meu né? gerente era colega de pescaria Ele chegava lá, e ficava assim, ó Tem gente, tem, tem, tem gente tá fazendo isso, assim, só pode ser o Mané Ele passava lá para lá e para cá Eu falei, você não quer, velho? É quero, eu quero <risos> é, era colega pescaria, valendo, lá, chefe meu João é. Pimenta de Oliveira já morreu Pegou uma bronquite, coitado, nada ele. Ah, é. Então, é isso que eu tô falando para você é, é, é, as coisas você vai falar para esse menino de hoje e... Quando o senhor <risos> saiu da fábrica, estava produzindo quantos pares por dia? Quando eu saí, é. ainda estava no comércio, lá. É. estava fazendo aqui, começando aqui. É. Lá, lá, lá eu não lembro, eu não posso falar não, mas sai muito sapato. Aqui lá, tinha a produção lá, lá, lá, dos 12 lá, mil? Os lá, lá era americano. Ele é. ia lá, os americanos, ia lá pra cozinha, punha café... Eu bebia café com, com, com coca, acho que era para não dormir. É verdade. É café, cocaína aí. Você cair na Oi, americano. É. Eu, eu trabalhava o dia inteiro. Aí depois ia junto, Cansava, tomava café com coca-cola. Assim, um abandu. dia, oi, escuta essa aí. Um dia, um dia na turminha da minha sessão lá do Gavê, da sessão minha, tinha homem e tinha mulher. Tinha muita mulher também lá da minha sessão. Mas não, foi só os homens naquela não Nós foi pescar lá no Oito de Cabra. Aqui na Ponte Vera naquela rua que chama Oito de Cabra. Nós não, não, até pousamos lá. E vai escutando. Aí chegou de manhã cedo, o pessoal bebera Beberam até tarde da noite, tá tudo, meus colegas. tudo eu bebia, mas era razoável. Viu? Aí chegou cedo, e, e, eu falei assim, oh, vou, fazer, vou passar um café aqui com tal Cadê o coador? Ele falou assim, ó, oh, você se vira. Ah é? Eu tava de botina de goma do pé. Tirei a botina, tirei a meia, deu passada na água da lagoa. Ela lago. estava na lagoa, tirei. A meia, de, de, de, de, fui lá e fui eu café. Eu não bebeu e achou bom demais. Eu peguei a meia, pendurei na sagrada d'água. Sagrada d'água, ah, não lugar de sagra d'água. É, pendurei a meia. Paginha, é, pendurei lá, ladei já lado. Só nem uma mulher lá pegar a percinha. Ah, <risos> Tudo queria me bater, velho. Aí ficava fica com o cheiro do arado no café. Mas que... ah, eu... você falou pra me se virar? É, eu é, eu se virar, eu fiz o café. É, é isso aí, Ô, Vera. Mas a vida é, é, tem eu cada tenho, coisa boa, né? né? De história, de história tenho. bonita. Eu tenho. eu tenho coisa pra contar. Hum. Mas também, tá com uh. essa idade também contou, né? Se eu não tiver, quem vai ter? A tia Lula faleceu agora esses dias. E eu tirei umas histórias tão bonitas dela e tirei umas histórias com o Timané, contando as lutas. Ela, ela levava o banelzinho e botava ele sentado lá na praça e ela ia é, dar é, as voltinhas dela. É. Ele era, no, ele era gordinho, bonitinho, ela falava meu irmão, esse era meu companheiro. Eu levava ele lá na praça e ele ficava sentado esse lá. Aí, o Zé Carcete, é. Dança, e fala, é. é foi o companheiro dele de nossa. 50 anos mesmo. 50. Muito tempo. Muito tempo. Ó, só que eu, vou ca... eu tô casada há 48, nós já andava junto antes Direto. de eu casar. Muito bom. Porque a gente bom. ia viu esse rio só cair aí, ó. Pescar, eu e ele, e meu sogro. Aí eu ficava com o Zé Carlos pra trás e ele ficava com o meu sogro. O primeiro carro que o Zé teve era um gordinho. Foi. Na eu época. não cheguei... Não é a minha época. <risos> <risos> Na Na época. época. Eu fui... Não Não Eu conheci ele no ele tinha um gordinho, quando tinha começado a namorar com ele. Ele vendeu, comprou o Tusca e logo em seguida eu comecei a namorar com ele. 40 qu, qu, e quantos anos casado já? Vai fazer 48, 48. Quando, quando faz 50 anos tem que fazer uma festa, né? E Boa, eu e né? Vai fazer 60 anos que vem. Aí, ó. 60? É. é casado. De casado. Não, não, não é não. 60. Que, que eu convivo com o Mané, mais de 50. Não é né, Mané? Eu fiz em 86. Não, 86. Os akaios, quando eu comecei a namorar com ele, logo em seguida a gente começou a sair junto caça passarinho lá no Mandiu, lembra? Mandiu. Mandiu. Eu fui lá com o Tibaré, passei lá. Aonde? Mandiu. A Mandiu, né? É. A Inês não, a Inês, eu tenho conversa com a Inês desde... Você gravou tarde. lá na Boa Sorte, é. até na Ristinha. Na Restim. Ah, tá lá na Boa Tempo, Sorte, lá é. tá no Joaquim acabou de roubar a estação. Acabou, não tem mais nada, não não tem mais nada, a gente é. na época era, jogar bolinha de gude, bola, <risos> se treinos na rua, né, Mané? Pipa. Pipa E salva. Bola e bete? É, Nossa, é. Malha, um dia é. eu joguei junto com meu irmão e uns amigos na rua, na rua Pirula. Rapaz, e não eu jogar assim, joga com força, É. cara. Tá. também, né? E essa malha sumiu. Rapaz do céu. Aí meu irmão pôs culpa em mim. bateu. É. Pai, foi a única vez que meu pai me bateu e deu burros na água. que Eu agachei eu fiquei dando volta. Na... Meu pai era daquele de conversar, né? Ele não gostava de bater. E eu fiz ele praticamente de bobo, né? Correndo em volta da casa. E ele... Sabe aquela... Parece um pé de tomate? Uma, Uma varinha. Que era... Ai, eu, eu agachi assim que eu vi que ele bateu, né? Pá, a vara no olho. É. Meu olho ficou preto, tinto, coisado, inchado. Aí o padrinho Oi. chegou, aí meu avô chegou aqui, não gostava de chamar de vô, gostava de chamar de padrinho. Sou Jonas, você conhece, né? Nossa, mas deu uma bronca nele. Rapaz do meu céu. Meu pai nunca cuidou, né? Da gente de vista, essas coisas. Como que chamava o seu avô, João? Jonas. Jonas? Balduíno. Balduíno. Esse é de família de patrocínio, uma grande é. parte do Baduna é de, Badu, né, de patrocínio. Andrade, né? Andrade é. e Andrade, Andrade. Eu... Andrade, Andrade. Por mim, eu ia morar lá. Adoro. Sapucaí. É, o Sapucaí. Você, você gosta de Carlos ir pra Capitinga e tá. é. Ele também gosta. Ele é de Capitinga, o senhor? Não, não. Ele gosta, porque e... eu tenho o um sítio lá, né? Perto de Capitinga. É. Carlos, ali, é, perto da, pra, da, da barreira, o sítio dele. Da, da divisa, daquela seringueirona lá. Desse, eu... Tem a lá? Sim. Nós entra ali, não, não. Para se não, não. Para aquela grota lá embaixo. Como é que Nós chama vamos... ali a cabecinha que eles falam ou não? É, cabe... é, cabe... Cabecinha. é um cabecinha. Um de cabecinha. O sítio fica atrás. Ah. De um pouquinho pra Fernando aqui. É. Eu já entrei ali e saía, eu não sei aonde. É, ali tem duas Porque... saídas. Tem. Ali. Tem sim. É terra, né? Você é terra, terra, é estado de terra. Ali tem os o couto rosa, né? O Cássio. Isso, sai também lá. Passa por trás lá. Ah, o Coturrasco foi nós que nós fomos levar aquela jacarandá lá pra cortar. Lembra? Sim, lembro, lembro. Você foi junto lembro, com a gente, né? Foi, eu também então. tava. Não é, ele, aquele lá não é o parente da sua sobrinha que morreu assim, esses dias? Sério, Rosa? É, serosa, é. Ué. é o marido dela, não é? É o, César, o marido dela, o filha da, nossa, a, nossa, casado com a... Aquela antiga, aquela lá, aquela antiga, é. Assim, é, tem, tem, agora, tem lá a, a, a, a fazenda. O irmão do tá tocando ela, o resto é. tá tocando aquela é, madeireira, é, o resto é, tá tocando. É. Mas hoje eles trabalham mais com eucalipto, né? É, eucalipto é enorme, lá tem a terra de buraco, põe aquele mundo areia, tem trilho, igual a mugiana. Que é. trilho, aquele jocalipa é, é enorme. É. Aquele tronco eucalipo, e serra eucalipto é, é serrafita. Ele vai tirando as beiradinhas dele, é. aqueles aquele casqueirinhos, até chegar no cerno. Depois começa a tirar ah, tábua, minha, tábua, aquela, tábua. A minha é. casa lá e cadeira de lá. ele que é cortou, sério, né? a Aonde que pô? você arranjou o jacarandá? Nós ganhamos o Sr. Arnaldo Ferreira, rapaz. onde que é isso? A Fazenda Três Barras lá. Ele lá, tinha da lázinha, uma árvore, lá. e ele derrubou. Aí o Zé Carlos pegou e falou assim: Nossa, é o meu sonho. Nós tínhamos visto um, um jogo lá em Viraci, que o rapaz lá faz modos, né? Eu tenho uma de. Aí ele pegou e falou assim: Ó oh, Zé Carlos, você quer essa madeira? Eu te dou pra você levar Nossa, vai na hora. Na rapaz. hora. Onde tava a madeira? Deu um trabalho vai pra pôr no caminhonete, eu tava junto. Vai lá. Uh, vai você mora no prédio de frente do é? shopping lá? Não. Você eu mora eu é não nela. Ah, mas... <risos> Não, eu moro aqui em cima. Aqui em cima? É a casa assim, né? é... Aí eu fiz a mesa. Eu tenho um de jacarandá e de Balsa. Eu tenho um jogo. Não, tem, Ela tem de, de, de é, Mogdo. Eu tenho bálsamo, meus móveis de quarto, 48 anos de embuia. Você conheceu um senhor que fez muito móveis aqui, chamava François? Bertoni. Vi falar muito, mas não é, conhecia. Né? Já é vi falar muito. Que era um claro. marceneiro famoso. É, falar muito dele. Não, não. É. O móveis Marangó. Móveis Marangó. Tinha um Beneguete, né? Aqui era Franca, era é famoso. Mim, era Móveis. É. É. Móveis cidade Beneguete. Meus móveis Marangó. Marangó. é isso aí. Onde estão o Móveis? ali era tudo chacra. Onde estão os é tudo não, não, não. cidade. Hoje chama é Mefravili? É. Mefraville. É Ô Vera, vamos fazer um, um, um pinga-fogo aqui. Fala o nome dos seus irmãos todos. Ai, ai, Mão Aí, ó. Você conhece, <risos> é. Quem? os seus irmãos, quem são? Meu irmão é Newton. Nilton de quê? Balduino de Andrade. E mais quem? Os ali Balduino de Andrade. Mais quem? Meu irmão faleceu. É. Sou Bom. Ali Balduino de Andrade também. E S -s eu. Vera. Ô Vera, o seu pai? Antônio Balduino de Sobrinho. Você conheceu o avô, né? O avô... O pai do meu pai é e a mãe da minha mãe. Como Agora que se chamava? Jânia. A mãe da minha mãe? É. É Telvina. É Telvina. E o pai não, do seu pai? Era Jonas Balduíno. O Jonas Balduíno. Eles falavam alguma coisa de, dessa imigração, quando eles chegaram, da onde que eles vieram ou não? Não não, <risos> não, não. Não tinha? Não. O pessoal não conversava muito. Não, não. Esses, eu acho que ele nem sabia, viu, ou não? Eles não tinham muito... né <risos> A, a chinês eu já tenho muita história dela gravada Bem, aqui, ela vem com aquilo. Seu pai era português, o que, que era? A raça dele, você lembra? Como que chamava o pai da senhora, que é o Balduíno? Fernando. Fernando. Fernando Balduíno. É uma boa pergunta, né? Quem é que era irmão do, do Fernando, do pai da senhora, os tios da senhora? Meus tios? É. Tio é. é. José Balduíno. Ah, eu, José. Ernesto não tem nada mesmo. É. é. é Era de Zé, é. que ela tá, Você não... foi no velório lá, você não, foi fazer... Deixa a ela, ela no... falar, espera. Do... É do... Não. Você foi no velório lá aquele dia foi... não. falar alguma coisa aqui no... saudade. Não. O irmão dela é... É. que morreu aí. Prontinho. Valtinho tava lá. A gente já morreu, é o irmão dela, o irmão dela. Ele chama Fernando também, o nome do pai. é. 30 30 30 30. 30. Falou, gente, é. mas a vida é um, um voo, né? A gente fica pensando, é um voo. É muita história que a gente vai acabando esquecendo. Esquecendo, né? precisava de, de registrar essas histórias. Eu gostei do Tibaré, do, do, essa, isso do vai, Pinico. É, isso aí não vai ficar barato, não. Isso é. que eu falei para você das fábricas, isso aí é, é. Coisa, é coisa muito antiga. É uma coisa que não, a gente não pode ficar se expondo muito. E eu, eu tenho que cobrar uma taxa para fazer isso aí. É, olha, adici Maria Beatriz. Falou, é, Vera. É. Vera, ele valeu. Tá ele, ele, ele, ele também não é daqui é, da França, ele é. era do Espírito Santo lá. Quem? Isso aqui. Aí eu. Eu, ah, não não é eu, é. sou, eu sou, mineiro capixaba, lá na divisa. Espírito é. Santo. Ah. Conheci a Meire e vim pra cá e entrou na família. Me entrei ah, na, na entrou, família. A Meire que é sua sobrinha então? É. O pai da Meire é irmão dele, o Zé, já é falecido. Ah, é Zé Zéide. Zé e Zé a família. É bom, agora ficou só a dupla, ele e o Chico. Ah, é? O Chico. Agora ficou um te dando para o Rio, ele, vai, é. ele vai no velório falar. É. Ele vai no velório falar ele é pastor, ué. É. Você não sabe? Que ele lá vez uma vez outra que eu dele. falo. Que bonita a palavra. Só que ele está é. cobrando agora. agora é. <risos> Ué, então eu vou, vou, vou procurar, que eu não recebi, é. lá Depende o da palavra. É, é. Se for velho é um preço, se, é. se for novo é outro. É. outro. É. Se for velho um preço, se for novo é outro. É outro preço, é. Esse aqui, lá no é. sítio, meu, É. Eu tenho ele faz 35 anos. Ele frequenta lá? Ele frequenta 30, frequentou lá junto do o Sr. Mas você chega lá, você dá uma enxada pra ele? Bota ele pra Não, não precisa nem dar enxada. Ele já vai procurar. Eu que dava pra ele, pro marido dela, porque ele é ruim de enxada. É ruim de enxada. Ruim. Olha, olha. não sabe nem caminhar direito. Aí essa pandemia, agora a perna, né, Mané? Agora complicou. Só foi assim, ó. Perdi os companheiros tudo. Agora é só contar a história, Vera. Nem ele vai lá. Depois que parou de ir, ele desanimou. Você porque os dois, ele, ele fala, o oh, Mané era companheiro, viu? vamos lá Mané, vamos, vamos ali, vamos, não dava pé Sim, lá mas, que ele me quezumava. Tem matar. muita lembrança minha lá no sítio, vai ficar pra eternidade, tem muita árvore, Ah, não, tem é, você porteira, capinou, tem, o bate já cresceu de novo, lá, já? Tem, tem muita coisa é. lá, vai ficar pra eternidade lá, o dia que eles olharem foi isso aqui, foi, isso aqui foi só Mané, que que é Mas aí que tá o X da questão, né, boa tarde, boa tarde. Aí, boa tarde. aí que tá o X da questão, é né? o herdeiros não vai continuar. Ai! Ai Esse, né? É isso aí! O cardeiro que estar tá falando que o sítio é dele é o Gabriel! É. <risos> é. Vixe, ele é doente por causa sítio! E depois, é bom. Né? Deixa ele crescer mais. Deixa ele crescer. Deixa crescer. Mas, a, é, mas é, é isso aí. A hora que precisa pegar é. a enxada, vamos ver se ele vai falar isso. Ô tia, tia, chega aqui perto aqui, só para eu. Fazer um região. Agora, vocês ah, claro, duas. duas aqui, ó. Vem cá. Aí ó, Era as duas, três. Vem Eu cá, aí as duas me aqui, me aqui ó. Três, Espera aí, é. <risos> aí que coisa bonita, tia.